Olá meus amigos e minhas amigas Estou ali fazendo uma limpeza No meu viveiro ontem estão minhas galinhas E eu quero mostrar para vocês Como é que está os pintainhos A gente conseguiu aí os pintainhos de Brahma Light A gente comprou 12 ovos Veio mais uns de brindes Mas só conseguimos aí Que Nas... Só conseguimos aí 5 pintainhos Só nasceram 5 pintainhos E a gente está cuidando Já vacinou contra Neocast, vocês viram Ontem eu comprei vacina contra boba, mas veio errado, eu tenho que ir lá trocar. E eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, como é que tá o galinheiro, deu uma reformadinha. A gente conseguiu aí novos, nova serragem para manter o galinheiro bem assim, bem quentinho, porque lá eu fiz com cimento e não é legal que as galinhas fiquem no cimento. Com o tempo é ruim, certo? Então, na terra pode. Na terra porque a terra é quente, eles ciscam, estão se movimentando. Para todo lado. Porém, no galinheiro eles fica sempre em um lugar só. Eu deixei um espacinho com terra, mas a maior parte fica no, no cimento. Então vamos lá, que eu quero mostrar para vocês como é que tá os pintainhos depois de 15 dias mais ou menos. E como é que eu deixei o ambiente para eles ficar um pouco mais confortável. Vamos lá. Primeiramente, vamos dar uma passadinha aqui. Ó. Esse aqui é um copo de leite, né? Ali tem outro já para para sair, pra, esse aqui já tá murchando As abelhas já catou os póli aqui, ó Levou um pouquinho E aqui, gente, a gente reformou aqui esse, esse vaso Tem um vídeo também, esse vaso era quebrado Aqui, ó, tem essa plantinha E aqui, gente, é meu pequeno ambiente Dá mais ou menos 30 metros quadrados A gente planta algumas coisinhas aqui Fizemos aqui, temos aqui uma, uma, umas... Olha só aqui, eu, eu eu adubei, gente aqui ó, Olha como é que tá ficando aqui a ah, o pé de salsinha isso aqui, gente, é resto de, de terra ali com, com palha, né? A gente junta. E esteja de galinha. A gente mistura com a serragem. E não pode pôr muito. Olha esse pé de Eva, de Eva Santa Maria, gente. Como é que tá ficando bonita. Isso aqui é medicinal, gente. E aqui também tem um, um romã, gente. Olha só. Um pezinho de romã pequenininho. Ele, ele era no vaso. E ele cresceu muito. E eu fiquei com dó de arrancar. E ele tá aqui. O espaço é pequeno. Mas eu não sei o que, é que eu vou fazer com ele Ou vou podando Ele vai ter que ficar aqui no meio dessa florestinha Temos ali o pé de limão Bem apertado aqui, ó Mas vamos que vamos, né? Bom, meus amigos, pra quem não conhece Esse aqui é o meu galinheiro, tem aqui o guaco ó. Também é medicinal E aqui, ó, eu coloquei aqui O portão pequenininho eu, Na época eu não, tinha, não tive condições De fazer um portão grande E pra não bater a cabeça, ou se bater, não machucar Eu coloquei um cano aqui, ó esse cano, ó, quando, quando abre, você vai passar aqui, ó. Se você bater, ele roda, ó. Eu coloquei um ferro 3 oitavos, soldei aqui, ó. Então ele vai rodar. Olha aqui as minhas, minhas galinhas. Essa aqui é brama, eu comprei sete ovos. Veio de Fortaleza, mas só que eu comprei como brama light. Mas essa aqui veio como brama, mas ela é uma brama mestiça. Assim, não é pura. Olha só, o pé dela, ela não é uma brama pura. Tem, é raça, é misturada com brama. Então, eu comprei pela... Um rapaz de Fortaleza veio, veio para mim, mas saiu só essa aqui, mais um. O outro não sobreviveu. Aqui a gente fez a limpeza, bonitinho. Temos aqui a água. A água é bom ficar sempre limpinha. Aqui que, quebrou o suportezinho aqui, ó. E eu coloquei sendo um tijolinho. Aqui, ó, a gente fez aqui esse, esse comedouro aqui. Onde a gente enche um cano aqui, ó. Enche esse cano. Aqui eu coloquei em cima aqui para aqui para se um dia vier algum rato ele cair, né? Não não fica, não, não entrar dentro do, do cano. E aqui a gente forrou todos aqui os os lugares aqui, ó, com serragem nova, raspou tudo, porque eu, é aqui é chão. Aqui onde eu falei, ó, daqui para lá é terra. Coloquei areia. Areia para elas para elas, elas movimentar na terra, não ficar só no cimento. Aqui tem o tem a escadinha pro puleiro, gente, que eu fiz. Ali em cima é o puleiro delas. E aqui, ó, é o... Aqui é os viveiros. Temos aqui a, os ninhos das galinhas, né? Fiz aqui quatro ninhos E aqui já temos ali uma galinha ali se preparando para pôr ovos. Ali tem um, ovo, tem um ovo ali dentro, ali, ó. E ali é os pintainhos, onde fica ali os pintainhos. Coloquei uma lâmpada. E aqui, gente, a gente, ó. Olha só que beleza aqui, ó. Olha como é que eles estão aí, ó. Olha só, bonitão o bichão aí, né? Tem cinco pintainhos. E aqui a gente fez, em cima a gente fez um viveiro, sabe? Fez um viveiro aqui para quando a galera estiver brigando, quando a gente tiver pintainhos novos, colocamos aqui uma tela bem fininha para não entrar nada. Aqui a minha intenção era criar canário, gente. Vamos ver o que é, o que, é que acontece. E aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Mas canário, gente, mas canário do reino. Aqueles canários que é liberado, já Não é canário da terra, não, certo? Tem, tem, aqui em São Paulo, em alguns lugares, tem canários que é... É canário de viveiro mesmo. Olha só, então aqui eu fiz isso aqui. É um projeto. E aqui é isso aqui, gente. Agora eu vou buscar ali mais umas folhinhas para ver se os pintainhos saem. Que ele fica um pouco a, meio com medo da gente. Porque, porque eles ficam só na caixa. E a gente tem que ir bem devagarinho, ó. Eles dentro, dentro da caixa toda hora e... Quando ele vê a gente, eles pegam e correm. Consegui chegar aqui perto e vagarinho eles vão se acostumando. Tá lá dentro da tela lá. Olha, olha só aqui, ó. Que bonitão aqui, ó. Esse aqui, esse aqui segundo o meu colega ele pesquisou e ele é original mesmo, né? Ele é legítimo dessa vez veio, Brama legítimo. Ele falou que por enquanto os pintainhos quando é novos não tem muita pena na, nos pé, não. Depois que vão crescendo e eles vão Aí as penas vão, vão aumentando, né? Olha, olha, olha só, coloquei uma folhinha de couve. E aqui eles vão aí disputando, gente, essa folhinha de couve aí, ó. Olha que maravilha, ó. Foi de bola. Então eu vou esperar que ele se aproxime mais um pouco. E é isso aqui, gente, aí, ó. Olha, olha, olha só, os pés estão bem cheios de pena. É, me parece que tem alguns pintainhos machos, né? Tomara que tenha, porque... É difícil conseguir se vinha tudo fêmeas para mim parece que tem alguns machos olha só que olha só que maravilha olha só então a gente pagou aqui 150 reais em, em 12 ovos e veio alguns de brinde aí nasceu os cinco pintainhos só um morreu na casca o outro quase que gera e os outros não gerou gourou né Aí eu não sei, pode ter sido defeito, não sei se dá chocadeira. Sei que só nasceu 51. Né? Olha que maravilha. Então, esses aqui estão com 15 dias, mais ou menos. Coloquei ali uma lâmpada. Essa lâmpada está tá direto lá, sabe? Para eles ficarem se esquentando à noite. Nasceu, lá, na, lá no fundo tem um, um, um, um pretinho menorzinho. Olha, devagarinho. Olha, esse pretinho aqui, ó. É menorzinho. Olha que maravilha aí, ó. Se nascer, se for Brahma Light mesmo, nasceu dois, ó. Se fosse um casal, é bom demais. Me parece que eu é dois frangos é dois frangos, mas vamos ver o que acontece aí, ó. Maravilha, né? Então, eu gosto de criar, gente. Isso aqui não é nem para é comer, não. Isso aqui é para mim, que nem hoje. Hoje eu vou trabalhar, acordei cinco da manhã, tomei um café e vim aqui cuidar deles. Isso é uma terapia, gente. Ah, não, não, dá, não dá lucro você criar para comer, certo? E também a, a, é, gasta muita ração, só a, a vacina a gente paga 35 reais. Só de vacina eu vou, vou gastar 70 reais com eles Para começar, né? Mas, mas isso aqui é um hobby, gente, isso aqui é uma alegria, uma maravilha, né? Então, vamos que vamos. Ficamos por aqui e é isso aí, ó. Olha que maravilha aqui, ó. De outro ângulo aqui, ó. Olha que show de bola aqui, ó pegar aqui um o ângulo mais perto para vocês verem. Isso aqui é para quem tem um, Isso aqui é um espacinho de, de 4 metros quadrados. Já dá para criar umas 10 umas 5 galinhas dessa. É 10 galinhas por metro quadrado. Dá para você fazer um viveirinho. Aqui eu peguei um pequeno espaço. E fiz aqui esse viveirinho. Tá bom? Então vamos. Ficando por aqui. Esse aqui, gente, é o. É o a serragem com. Aí com a. Com, com as fezes da galinha, né? Cocô da galinha. Misturou. Então a gente pega aqui, ó. E já aí derramar aqui nesse pneu aqui, ó. A gente derrama aqui. E aqui depois vamos misturar com terra. Pra gente poder... Pra gente poder... Gerar aqui adubo. Pra nossa horta. E assim a gente cons com, com, consegue aqui... Uma, uma horta um pouco mais verde. Um pouco mais linda. As plantinhas também. Eu uso o que? Eu uso esterco de vaca. Tudo, gente, na proporção certa. 50% de terra com 50% de esterco. Aí dá nisso aqui, ó. Olha só que, ba que bacana. Maravilha, né? Pois então, meus amigos, ficamos por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, minha gente. Vamos que vamos. Não esquece do seu like, hein? Se inscreve no canal.